Oi, tem alguém agora em casa precisando ganhar dinheiro hoje? Eu sei que tem, porque devido a essa pandemia, muitas pessoas estão completamente sem rumo, perderam suas fontes de renda, não sabem o que fazer. Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu vou te ajudar a sair dessa situação. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Paula, criadora do canal Portal para o Sucesso. E se você ainda não conseguiu fazer vendas no marketing digital, essa maratona é para você. Aqui você vai aprender formas de trabalhar em casa. Então se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades sobre o marketing digital. Ative o sininho das notificações para você ser notificado assim que eu publicar o vídeo no canal. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Para que o YouTube possa entender que esse canal está te ajudando de alguma maneira. E aí, meu povo, como é que vocês estão nessa situação inesperada que vem acontecendo no mundo todo, gente? Eu tenho certeza que a preocupação de vocês, além da saúde, também é com a parte financeira, né? Como é que vocês vão pagar as contas de vocês? Como é que vocês vão colocar comida em casa? Como vocês vão pagar os bens de consumo básicos, a escola do filho de vocês? E será que vocês ainda vão ter emprego depois que isso tudo passar? Então pensando em você... Eu quero partilhar essa oportunidade única que terá início agora dia 25 de maio, hoje. E vai até o dia 8 de junho, que será a maratona com a rainha do tráfego orgânico, Taira Lelis. Opa, não se preocupe, você não vai traficar nada. Só resta agora você aproveitar essa oportunidade. São aulas gratuitas sobre como você ganhar dinheiro em casa. Nessas aulas eu tenho certeza que você encontrará aquela saída no fim do túnel que você tanto está procurando. Agora você não fará só a sua primeira venda, mas vendas recorrentes. E para que você entenda melhor do que eu estou falando, assista esse vídeo que vem a seguir. Ele é bem rapidinho e já já eu vou voltar para a gente continuar o nosso papo. Assiste o vídeo agora. Sim, bora. Se eu faço, por que você não faz? Muito prazer, meu nome é Taira Lelis e eu simplesmente quero te convidar para assistir as minhas seis aulas gratuitamente, onde você vai conseguir já fazer vendas, tá? A criar a sua estrutura no tráfego orgânico e o que é o tráfego orgânico, né? É você não investir em redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, eu vou te convidar agora para assistir o depoimento do meu aluno Carlos, que ele fez em menos de 24 horas, mais de 6 mil reais, sem investir em absolutamente nada. E é isso que vai acontecer na sua vida em duas semanas. Eu, Tayra, vou transformar a sua vida em duas semanas. Tamo junto e até breve. Então é isso, eu simplesmente te espero na minha lista VIP. O link tá aqui abaixo, ó. Só você clicar, colocar o seu melhor e-mail e você vai começar a receber essas aulas gratuitamente. Tamo junto, te espero lá. Fala, galera, beleza? Eu sou o Carlos, tá? Eu já trabalho com arte digital há algum tempo. E conheci o trabalho da Taira, tá? Comecei a acompanhar a Taira no Instagram e a Taira me ajudou demais com várias dicas e tal, me passou muito insight bacana e por conta disso eu acabei aderindo ao método Voa, tá? Que é o treinamento dela. E cara, eu já conhecia muita coisa de marketing digital e adquiri o treinamento para agregar, só que tem uma estratégia lá dentro do método Voa, tá? Que é uma estratégia de lançamento. Que a Taylin ensinou e eu já sabia algumas coisas de lançamento, só que teve dicas que eu aprendi lá dentro do treinamento Que eu peguei e apliquei em todos os meus lançamentos Antigamente eu fazia lançamento e os lançamentos quase não davam certo, tá? E aí comecei a aplicar as dicas da Taylin e olha só o que aconteceu Vou mostrar na tela do meu computador o faturamento que eu tive no dia 11 de maio, se liga só Aí ó, se liga, tô aqui na tela do meu PC agora, né? E eu vinha fazendo aqui: ó, pode ver, ó, é 400, 400, 400, 400, cento e pouco, né? Domingão, aí na segunda-feira, dia 11 de maio, se liga no pico: 6.216 reais. Vou até atualizar aqui, tá? Para vocês falarem que ah, isso aí é, é mentira, não foi tudo isso, não. Então, vou dar aquela atualizada na tela básica para vocês verem que realmente. Eu consegui ter esse faturamento em apenas um dia aplicando a estratégia do lançamento, tá? Aí, ó, 6.216 reais. Então, você viu aí, né? Cara, a Taira me ajudou demais. Se você tá em dúvida se vira aluno ou não do Método Voa, cara, não perde tempo, corre... Confia no trabalho dela, tá? A mulher é bruta. A mulher sabe demais das coisas. Ela vai te ajudar muito a chegar onde você quer, tá? Então, Tairinha, de coração, cara, muito obrigado, tá? Por tudo que você fez por mim. Obrigado pelas dicas que você me passou, pelo tempo que você usou pra me ajudar. Tamo junto. só gratidão é nóis. Então, gente, vocês gostaram. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Do conteúdo desse vídeo. Vocês viram que já tem gente que está ganhando dinheiro em casa com esse tráfego orgânico, que não é nada de traficar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço novamente que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe com aquelas pessoas que você tem certeza que nesse momento estão precisando de ganhar dinheiro de qualquer maneira extra, ou mesmo que ela torne desse negócio um negócio próprio dela. Então. Não esqueça de deixar o seu comentário também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa, dessa dica que eu passei para vocês hoje. E não percam essa oportunidade. Corram aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu tô deixando o link para você se inscrever na maratona que tá começando hoje. Não perca a oportunidade. Eu garanto pra vocês que vocês vão ter bastante resultados porque essa menina ela é a rainha do tráfego orgânico escute o que eu tô dizendo para você eu aprendi a maioria das coisas que eu sei de tráfego orgânico com ela e tenho muitos resultados com o que eu aprendi com ela então corre lá vai no link aqui da descrição do vídeo e se inscreve não perca mais tempo você tá em casa sem fazer nada então o que é que custa você tentar então tente depois você não vai se arrepender de não ter tentado. Eu desejo boa sorte para vocês e que vocês consigam alcançar o que vocês estão desejando agora nesse momento. Que é paz de espírito e ter dinheiro no bolso. eu tenho certeza que a maioria das pessoas está assim. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.